Eu sou o professor Branco. Tudo bem? Eu espero que sim. Para hoje, a nossa conversa é sobre identidade, um assunto bem interessante e que pode ser muito útil quando a gente faz, fizer com que ele se torne uma parte integrante da compreensão de outros uh, elementos que nós vamos estudar durante esse semestre. Identidade é quando a gente tem algo que nos é atribuído. Ou seja, a identidade ela não é nossa. A identidade é uma coisa que nos dão, não necessariamente apenas na ideia de que ah, o que eu vou ser é o outro que está dizendo, mas é a partir da necessidade do outro estabelecer uma identidade minha que eu vou exercer, então, uma identidade. Um exemplo bem simples sobre isso. Eu sou o professor porque você é o aluno. Então quem vai me dar essa identidade em um determinado momento é a existência de um outro que ele sendo faz com que eu seja diferente E eu só posso ser por causa do outro Então quem me dá essa identidade é o outro Da mesma maneira, os outros, que eu posso ser professor, posso ser pai, posso ser, ser homem Posso ser é, trabalhador, posso ser, seja lá o que for, que eu for me estabelecer Ou for identificado como, isso está ligado sempre ao outro então, a identidade é algo que o outro me dá. Eu sou reconhecido pelo outro com uma identidade. Mesma coisa para a gente pensar assim de maneira bem mais simples. Quando você pega a sua identidade, carteira, a cédula de identidade, ela foi dada pelo Estado. É o Estado que vai reconhecer que você é brasileiro, que você nasceu num determinado local, porque alguém disse que você nasceu num determinado local. Que seus pais são esses, são aqueles porque dentro das normas e regras que são estabelecidas por esse estado é isso que funciona e é por causa dessas regras externas a você que você vai ser o que você é, se torna, sua tal identidade. Mas lembrando, em princípio a identidade não é nossa, ela é atribuída. Uma outra coisa que é extremamente importante a gente ter em mente quando fala em identidade é que nós somos o que nós somos. Porque a gente não é, na maior parte das vezes, outras coisas Então o não ser nos define mais do que as coisas que nós efetivamente somos O que quer dizer isso? Eu não sou uma pessoa magra Eu não sou uma pessoa que fala várias línguas Eu não sou uma pessoa que sabe matemática Eu não sou, eu não sou, eu não sou, eu não sou, eu não sou. Todos esses não me definem como um sim E tem, existem muito mais não do que existem muito mais sims, então eu sou muito mais definido pelo que o outro é e eu não sou, ou seja, pela diferença, não pela igualdade, mesmo que ela também seja importante, mas aqui é só pra gente entender que o que me faz ser eu, é a minha individualidade, é a minha identidade própria, atribuída pelos outros, sim, mas isso vai ser eu apenas. Quando eu sou eu, eu não sou e não me emesso a partir de mim, e sim a partir do outro. Exemplo, eu considero essa pessoa que está falando aqui com vocês como o melhor professor do mundo, mas quem define isso não sou eu, são os meus alunos. Eu posso dizer que eu tenho um ótimo aluno, que você é um ótimo aluno, e isso é uma identidade que você vai ter. Agora, você dizer que é um ótimo aluno, não tirar notas boas, não, fazer, não fizer as atividades, não ser relacionado de maneira adequada com a disciplina Não faz de você um bom aluno Só porque você acha que é um bom aluno o que você cria para você Uma identidade de bom aluno A identidade, ela não é minha Ela é atribuída Ela só vai acontecer pelo reconhecimento dos outros E eu só posso ser aquilo Estabelecido na medida do outro Ou seja, os outros são alguma coisa Eu também sou ou eu não sou eu sozinho não existo. Se todas as pessoas do mundo fossem gordas, não existiria gordo, porque não existiria o magro, para fazer a comparação. Se todas as pessoas fossem com cabelo comprido, não existiria a ideia de cabelo curto, ou a ideia de cabelo mais comprido, porque todo mundo seria exatamente igual, não haveria uma relação de diferença entre um e outro. Entendido que a identidade não é minha, ela é construída a partir de fora para dentro, eu posso levar isso para a ideia da história, ou seja, em cada momento da história nós vamos ter pessoas diferentes que vão ter identidades diferentes, elas vão ter valores diferentes, compreensões de mundo diferentes, e elas vão ser indivíduos diferentes. A identidade ela não pré-existe, ela não é inerente a gente, é uma construção social. Compreendido? Essa construção social, dentro dessa, dessa palavrinha escrito social, tem sociedade. então eu sou um monte de coisa ao mesmo tempo. E quanto mais complexa é essa sociedade, mais identidades eu tenho. Uh, e para não ficar esquisito, eu posso dizer que a minha identidade cada vez é mais plural, mais diversificado. Eu sou uma série de coisas em uns determinados momentos e sou outra série de coisas em outros locais. Eu posso ser reconhecido como um grande professor, eu posso ser reconhecido como um péssimo motorista de trânsito, eu posso ser um ótimo motorista de trânsito, eu posso ser um péssimo pai, eu posso ser um ótimo pai e ser um péssimo é, frequentador de igrejas, sabe, sei lá o que, que possa é, mais eu criar explicações. Eu vou ser muitas coisas por diversos outros indivíduos e quanto mais complexa for essa sociedade, mais complexa é a minha identidade. Então a minha identidade, ela não está ligada apenas a eu dizer quem eu sou, mas sim eu ser reconhecido, por, não por um, mas por vários indivíduos, instituições, órgãos e assim por diante. Esse primeiro momento que a gente está falando sobre identidade é extremamente importante, porque em cima desse momento que a gente vai conseguir entender outras aplicações sobre o conceito de indivíduo, de liberdade ou de periodicidade dentro da história dentro da sociologia e da filosofia a identidade ela é temporal ela é atribuída ela não é minha ela é um processo coletivo mas funciona só para você tá entendido até mais até o próximo vídeo